E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer alguns exemplos a respeito de multiplicação e divisão de decimais por 10, 100 e 1000. Vamos começar resolvendo 2,05 vezes 10 e eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir a resposta sozinho. Nós vimos em aulas passadas que quando você multiplica por 10, você faz com que cada algarismo desse aqui Ande uma casa para a esquerda. E quando nós fazemos isso, esse 2 aqui agora vai virar duas dezenas, e esse 0 décimos vai virar zero unidades. E aqui colocamos a nossa vírgula, e esse 5 centésimos vai virar 5 décimos. Então, vírgula 5 aqui. Portanto, 2,05 vezes 10 é igual a 20,5. E se pensarmos ao contrário? Ou seja, se nós pegarmos o 2,05 e dividirmos por 10, quanto isso vai dar? Eu sugiro de novo que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Quando nós dividimos por 10, todos esses algarismos aqui eles vão se mover uma casa para a direita. Portanto, esse dois inteiros aqui agora vai virar dois décimos, então 0,2. Esse 0 décimos vai virar 0 centésimos. E esse 5 centésimos vai virar 5 milésimos. Portanto, 2,05 dividido por 10 é 0,205. E nós vimos isso em vídeos passados, mas, nessa aula, eu quero ver o que acontece quando fazemos isso com 100 ou 1.000. Por exemplo, se eu te perguntasse quanto é 57 dividido por 1.000, qual seria a sua resposta? Pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok, vamos pensar nisso juntos. Quando você divide um número por 1.000, isso é a mesma coisa que você dividir por 10 três vezes ou também multiplicar um número por um décimo três vezes. E você pode até pensar o seguinte, bem, isso significa que eu vou pegar cada algarismo do 57 e vou mover três casas à direita? Sim, é isso mesmo. Então, a casa das dezenas, das unidades, depois colocamos a vírgula e aí temos a casa dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. O 5 estava na casa das dezenas, ele estava aqui. Então, 1, 2 e 3, ele para aqui, na casa dos centésimos. Ou seja, 5 dezenas agora são 5 centésimos. Com o 7, vai acontecer a mesma coisa, ou seja, ele estava aqui na casa das unidades, e agora vai se mover uma, duas e três casas parando aqui, que é a casa dos milésimos. Então, sete unidades se transformaram em sete milésimos, ou seja, 57 se transformou em 57 milésimos, o que significa que tem zero décimos? zero unidades e zero dezenas, mas eu só preciso colocar um zero antes da vírgula. Agora, vamos pensar no seguinte. Imagine que você tenha o um número 1,032 e você multiplique ele por algo, de modo que a sua resposta seja 103,2. Que número é esse aqui? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir. Para descobrir isso, é simples. É só você saber quanto cada um desses algarismos aqui se moveu. Por exemplo, essa uma unidade aqui se moveu uma e duas casas, parando na casa das centenas, ou seja, ele foi duas posições para a esquerda. Com o zero, aconteceu a mesma coisa: uma e duas casas, parando na casa das dezenas ou seja, se moveu dos décimos para as dezenas, ou seja, cada um desses algarismos aqui, se você comparar com 103,2, se moveu duas casas para a esquerda. E isso significa que nós multiplicamos esse número aqui por 10 duas vezes, que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Vamos ver um último exemplo aqui. Vamos dizer que nós temos 0,015 vezes 100? E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho, e depois compare com a minha resposta. É simples. O 100 tem dois zeros, o que significa que nós temos que mover cada um dos algarismos duas casas para a esquerda. Por exemplo, esse 1 centésimo ele se move duas casas para a esquerda, se transformando em um inteiro. Esse 5 milésimos aqui, ele se move duas casas para a esquerda, virando 5 décimos. Portanto, isso vai ser a mesma coisa que 1,5. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!